Os professores estão se reinventando pra caramba né, durante a pandemia para manter o foco dos alunos. E dependendo da idade, não é fácil, não é moleza, não. Por isso a série Meu Professor, Meu Herói, que está de volta com tudo. E hoje nós vamos mostrar, né, conhecer um pouco mais o professor de educação física que faz os alunos se movimentarem para valer, mesmo nas aulas online. Fica até engraçado, mas tem funcionado, que é uma beleza. Meu Professor, Meu Herói, na tela do BG. Dela cheia de crianças parece até uma brincadeira, né, uma diversão. Mas o professor está dando uma aula de verdade. <risos> então agora, agora volta ali. Perfeito. Nesse tempo de pandemia, uma boa ideia faz uma diferença enorme para os estudantes. A gente desconstruiu todo um método de ensino que a gente vinha fazendo há anos, né, para uma coisa nova. Então a gente teve que começar a buscar informações novas. os coordenadores de escolas se perguntaram, né, o que fazer agora que as salas de aula estão vazias? Bom, o mais óbvio, claro, foi colocar as disciplinas em ambiente virtual pela internet. Um desafio para alunos e professores. Eu vejo que é bem interessante pensar como que cada disciplina pode se readaptar a essa realidade remota, né? Quando a gente fala de espaço físico da escola, a gente já entende uma série de experiências de aprendizagem que acontecem ali. Quando a gente pensa na casa do aluno, a gente muitas vezes nem sabe qual é a realidade que ele tem lá. Agora, uma das aulas mais prejudicadas, sem dúvida nenhuma, é a de educação física. Né? Claro, antes era bastante movimentada, principalmente aqui na quadra de esportes, ao ar livre. Quer dizer, os alunos se mexiam bastante. E aí ficou essa preocupação de não deixar essa garotada toda parada né, durante a pandemia. Foi quando um professor de educação física dessa escola teve uma ideia simples, mas brilhante. O professor Eduardo, de Educação Física, decidiu colocar cada aluno para se mexer. Os alunos têm o horário deles da aula de Educação Física. Né? Então, nesse momento, eles estão tendo uma outra disciplina naquela sala deles. Então, no caso, bateu o sinal, né? Deu o horário da aula, o professor que está sai e eles já estão esperando que eu chegue. Então, olha só, cadê o povo? Eu estou vendo só... Nicolas, Baltos, Giovana. Então eu entro na sala de aula, faço a chamada ali com eles, é, falo o que vai acontecer na aula é, e posto esses vídeos né, nessa sala deles. A gente não vai mais correr, a gente vai fazer um deslocamento lateral, tá? ó, como se eu fosse para lá, ó. Ó, aí eu volto. Então eu dou um tempo para eles assistirem, a gente tira algumas dúvidas, eles abram, abrem as câmeras e a gente começa... A gente começa a reproduzir essa essa atividade, esse exercício físico e eu corrijo, né eu vou corrigindo, vou incentivando através da do virtual. né É, e para os estudantes, as aulas viraram um estímulo para cuidar da saúde. Ele manda para a gente os vídeos, ou a gente faz ao vivo mesmo ali, é, os exercícios né que ele passa, um treino para a gente. E claro que sempre acompanhando, vendo se a gente está fazendo certinho, até para a gente não se machucar. Então a gente tem o maior orgulho de ter ele como professor e dos métodos que ele está usando para a gente, sempre tendo o maior cuidado. Então, Dudu e toda a equipe de professores, muito obrigada. Mesmo antes da quarentena é difícil. Né? O aluno, a criança ou o adolescente, nem todos têm acesso à rua para brincar como a gente brincava antigamente. Né? Muitos desses só fazem exercício físico na escola. E agora, com o distanciamento social, essa forma de dar aula de educação física à distância mostrou como essa disciplina é importante dentro do currículo escolar. Então, a importância, sim, né, que eles estejam em movimento, pelo menos em casa. A gente fica ansioso né, de estar em casa. A gente não sabe o que vai acontecer. A criança, o adolescente, vai sentir muito mais. De liberar o estresse, vamos dizer assim. Um momento que ele não vai estar pensando no trabalho que ele tem que fazer, por exemplo... De outra disciplina muito tempo na frente do computador muito tempo sentado o nosso corpo ele vai sentir isso em algum momento alguns mais cedo outros mais tarde então eu penso que foi fundamental a maneira que o nosso professor de educação física se reinventou e não deixou a prática perder o pique né, que eles tinham dentro da escola bom com essa dedicação e paixão pelo ensino se a aula é presencial ou virtual não faz a mínima diferença quando a gente entra é, parece que eu estou entrando aqui nessa sala